E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo E hoje estamos vindo com o top 5 de guilds Antes de qualquer coisa, deixe seu like se você continuar vendo essa saga é, Continuar continua batendo 20 likes, como sempre, continuar com essa saga Hoje estamos com o líder da Caos Não esquece de comentar, gente, o que vocês acham, se acha errado Pode comentar, eu não estou aqui para defender guild nenhuma <risos> Se vocês quiserem elogiar, elogias. se quiserem meter o pau no Então tá ciente, né Caos, que a galera Tranquilo, não perdoa Boa tarde aí para todos, então, se inscreve aí no canal e dá uma força aí. A galera que já sabe das regras, vou só bater um relance para ele, é um minuto para cada pergunta, certo? Uhum. Oh. Tranquilo, bora lá. Tá dizendo, vai ter um minuto para responder cada pergunta, ele pode acumular o tempo de resposta para outra pergunta, certo? Tranquilo. Alguma dúvida? E não, passando não, não. o carro da feira aqui, gente, puta tá merda. Ó. Matéria de limpeza. Vamos fingir que isso não tá aqui, gente. De boa, de não boa. Tá né? ninguém, tá, ninguém tá escutando aí um o <risos> veneno passado, quem. Veneno passar, passa um cara gritando. Ó, <risos> oh, oh guys! Cara, isso só acontece quando eu vou vídeo, gente. Isso só acontece quando eu vou vídeo. É bom, vamos, gente. Finge que não tem nada acontecendo, vamos lá. Bora. Primeira pergunta: Você se sente oprimidos pelos pecados necessários de outras guilds? Até? Cara, assim Eu poderia estar em qualquer guild Caiô, como eu falei Eu tenho, conheço algumas pessoas da Caiô Mas hoje a gente a gente está com atrito Conheço, jogo com o pessoal ali Da suprema de boa Entendeu? Estou sempre em PT com eles Eu podia estar em alguma dessas guilds Mas como eu falei, eu criei eu crie, eu crie, eu crie, uh, O exército por causa de uma página Que eu tenho no, no Facebook Que até vai ser parceira da, Do Zubit ah, O pessoal pediu para mim vir jogar, né? com eles então vim criei tudo mais só que eu agora eu estou vendo o outro lado da moeda né eu 30 segundos os objetivos o pessoal te matando desnecessariamente eu acho isso ridículo cara porque eu acho que o jogo o jogo ele, ele não é pecar ele tem a possibilidade de pecar, cara. então tu não precisa prejudicar alguém isso é a coisa mais ridícula do mundo cara o cara tá ali de boa para um segundos. você virar e matar ele tá ligado? então cara não apoio isso e sinto que as guilds estão sendo muito prejudicadas com isso. E acabou! Isso aí. Acabou na hora, certo? certo. Gente, uma coisa que a gente vai a galera pergunta, a minha parceria com eles não vai ter nada a ver com essa pergunta, nem de vídeo qual Vou continuar a Olympus, eu tenho a parceria com a Shadow, e vou fechar essa parceria com eles também. Ok? Mas pra divulgação, né? Pra, fazer pra divulgação, um a PC, é, aí. divulgação. Tamo não junto. tem nada a ver com, com os conteúdos do vídeo, tem então quando eu protejo a Shadow, nem o PTG nem 11, vou continuar gravando normal. Tem a parceria deles com divulgação, no caso o logo da Shadow fica sempre nos meus vídeos. E eu vou fazer um bem bolado com ele para aparecer o logo da, do, da, do, uh, do Caos. Ou no final do vídeo, ou no meio do vídeo, ou ficar um logozinho no canto. Alguma coisa, algum bem bolado. Que por sinal deixa eu colocar um logo tipo de, de outro cara que tá fazendo propaganda pra gente. Opa, não é esse? Ah não, já tá lá, Megas lá no canto. Beleza, é. né? É que, nem, é que nem a gente tava falando, né, cara? Eu acho que as guilds elas têm que se unir, cara. Se unir, jogar sim. junto e tudo mais. Se ajudar, não tem o um porquê eu não, não ajudar sim, o cheia a crescer o canal dele. Cara. Como, é, é, gente... pera. Como esse vídeo é pequeno, eu é, vou pra próxima pergunta, porque isso é, um, é um vídeo uh -huh. curto, rápido, então. Beleza? que boa. Muito boa. É... Por serem de uma guild pequena sente timidado pelas outras? Sei que é quase a mesma pergunta, mas. Cara, Bom. intimidade não, cara. Até porque nós jogamos o nosso jogo de boa ali. A gente sabe que não é uma guild grande, entendeu? Mas a gente joga tranquilo, faz ali as diárias, faz todo o conteúdo de jogo, uh, bota na fila ali, pega pessoas de outras guilds, a gente tá sempre aprendendo e tudo mais. Intimidado, eu acho que não. Eu acho que a gente sofre realmente um preconceito por ser uma guild pequena. Mas agora isso, eu jamais eu vou deixar alguém nos nos intimidar ou nos minimizar por causa disso. 30 então, segundos. A nossa, a nossa capacidade não se define ao nome de uma guild. Certo. É, cada player tem sua, tem sua capacidade, cara. E jogando junto a gente vai longe. Bora lá. Ah, Fechou? Ó, Fechou? você tem 10 segundos para passar uma pergunta se quiser utilizar outra pergunta final, certo? Tranquilo. Que de por que uma página no Facebook veio criar uma guild no CDZ? Porque o pessoal pediu, né? Ah, cara, olha só, tal eu, eu peguei e postei lá, né, que tava lançando o Cavaleiro dos Odigos, e o pessoal ah, não, então vamos jogar junto e tudo mais, até porque eles assistem as lives que eu faço de anime e tudo mais, que não, não faço de jogos, faço só de anime, de filmes e tudo mais. Uh, eles pediram, ah, vamos criar uma guild lá e vamos jogar. Eu falei, ah, não, beleza, então. Criei o Discord uh, e criei uma guild aqui pra jogar mesmo com eles. Como eu falei, eu poderia estar em, em outras guilds grandes, me beneficiando dos tais benefícios, mas não estou. Prefiro prezar a amizade, jogar junto com os caras, jogar junto numa uma boa e crescer junto e estar né, em outras guilds. Não desmerecendo nenhuma, tá? Isso é ótimo. Crescer e... 20 máximo, segundos. Máximo. Pra, pra nós é isso, pra mim é isso. O que move, eu acho que é a amizade dentro do jogo e jogar junto, companheirismo ah. e confiança. 10 segundos, sempre. acabou Dez então. Sobrou 8 segundos, Sim. mais 18... Cara, agora eu tô feliz de fazer conta. 26 segundos, que tem a mais. <risos> Relaxa, tranquilo. Tem 26 segundos pra próxima pergunta. Sobre a galera que tá quicando das guilds, de DGs, tudo, essas coisas. Qual é o seu ponto de vista que essas guilds estão fazendo isso? Filha <risos> da puta! Não. Pessoal, cara, isso aí não se faz, cara. Você tá prejudicando alguém, cara. Eu não acredito, na boa. Cara. Ah, lembrando. Um humano... já, calma. É, o on-game não tá fazendo nada sobre isso. Quem gente 30 tem que ser filmado. Então isso tá atrapalhando. Que nem todo mundo anda com um gravador 24 horas no jogo. Pode falar. Sim. Cara, eu não acredito, cara, que um cara consegue pegar e fazer isso só tirando teu fone. Entendeu? Ah, sério? Dá uma chiadeira. Vou falar de novo. Ah, tá chiando? Tá. Isso vai melhorar agora? Tá chiando ainda, pô. Caralho, vai ter que cortar essa parte. Ih, eu não recorto não, eu não é. direto, velho. Ixi, não. então tá chiando, beleza? Vai continu pode continuar. Pode, assim. pode continuar, pode continuar. Deixa eu tentar tirar aqui e colocar no... o fone. Ai, caralho. Destrupou meus ouvidos, mano. <risos> ah, agora saiu a dele, Saiu. Continua, Aí. vamos. Cara, então eu não acredito, cara, que alguém, tipo, de... consegue pegar e prejudicar alguém, outras pessoas só por ser tóxico, cara, tu que tá de uma DG, tu vai ferrar a vida dele, cara, porque ele, ele tem a, ele precisa daqueles itens, ele, ele tem 10 vezes só pra fazer aquela DG tu tá tirando uma tá tirando uma ida do cara tipo, só por ser otário, velho não faz isso, na boa, cara, por mais que esteja ruim, cara, tenta superar isso ou tu não é capaz de, de superar ou ficar na DG, mesmo que a DG esteja perdendo, e tu fazer algo pra reverter essa situação Poxa, eu acho que não tem necessidade nenhuma, cara. O cara que faz isso é, um, é muito otário. É muito otário. Concordo. É isso aí. Então, essa foi a tua pergunta. Sobrou 6 segundos dessa. Então, 30 segundos tu tem pra pergunta final, que é o mexer da Guild. Por que a galera Sim. deve entrar na tua Guild? Cara, ah. como eu falei, somos uma Guild onde eu prezo a amizade, jogar de boa ali junto. Claro, queremos objetivos no jogo, queremos coisas melhores, um dia conquistar boss, mas, cara, nunca vai haver de um membro da Caos chegar e atacar desnecessariamente outro player, ele vai ser punido por mim, entendeu? Porque isso eu não admito, eu acho que a gente tem que jogar de forma limpa e justa com todos. Então, eu vou, eu não sei se Zubit, se, tipo, se eu consigo deixar o link do, do Discord, alguma coisa aí no, nos comentários. Pode, não, pode deixar, pode deixar, eu coloco aqui. Cara, cola lá no Discord, vê se tu curte a galera, entendeu? troca uma ideia, se tu tá precisando de ajuda, chega lá, mesmo que tu seja de outra guild, brother, eu vou te ajudar numa boa, não tem problema nenhum, cola lá, vê se tu curte e tudo mais, tu tá sem guild, cola lá também, tá com guild, tranquilo, joga lá com nós, tamo junto, e é isso aí, cara, se quiser, estamos de portas abertas aí para todos, sem... e é isso aí. E galerinha, se inscreve no canal, compartilha, ah, uma coisa que eu vou mostrar rápido pra galera, a série do ouro lá, a armadura... Ixi, ó, cara. a armadura de ouro, eu não parei gente, é porque ó, eu tenho já os fragmentos aqui, ó Tem 103 Eu já estou já 2 dias e meio tentando pegar isso aqui Silver, tá me faltando silver mano Eu fiz uma cagada Eu juntei os fragmentos e esqueci de juntar as moedas gente Isso foi uma cagada que eu fiz, mil desculpas gente, mil desculpas Esse vídeo pra era patrocinado faz tempo E eu caguei feio, desculpa gente Gente, provavelmente nas lives que eu vou fazer, eu vou ver se eu sorteio alguns itens que eu tenho aqui, tipo esses itens laranja, vale pouca coisa, vale tipo uns 30k de gold cada um, mas pelo menos é melhor que nada pra galera que tá começando, ter alguma coisinha pra vender, é uma bicharia, mas eu posso sortear literalmente minhas lives, ou então, a galera comenta os vídeos, curte, eu vou pegar um vídeo aleatório, vou sortear, vou falar assim, ó, itens sorteados, tudo, vou ver se eu junto uns gold aqui pra fazer um sorteio, esses inspirados, então gente, Curte e comenta, porque eu vou fazer sorteio surpresas, beleza? Se inscreve no canal, compartilhe, deixe seu like e fui!